Eu gostei muito do Canadá, da Grécia e da Argentina, mas tem um porém. Eu falei na minha live lá que tinha um porém e não expliquei porque, certo? Vamos saber por quê. Vem! Gente, rapidinho enquanto eu faço café. Pronto, só botei água para ferver. Vamos lá, em primeiro lugar o Canadá é um país que eu adoro, gosto muito de lá, muito embora o frio lá na época do inverno seja rigoroso, em Montreal por exemplo eu enfrentei 35 graus abaixo de zero, mas é fácil você lidar com isso, é só você estar bem, estar bem agasalhado e saber que grande parte, a maior parte de Montreal você pode andar por baixo, você vai de loja em loja por, pelo, por baixo dela, tá? porque o Canadá ele, é todo, ele tem um, uma, segundo, uma segunda parte embaixo que seria como se fosse um abrigo nuclear. Uma coisa assim, como nos Estados Unidos tem também, que é todo o metrô, a cidade é toda rasgada por linhas de metrô, vamos dizer assim, e essas linhas de metrô seriam também um abrigo para eles. Então o grande problema no Canadá são esses 35 graus abaixo de zero que eu enfrentei em Montreal. E aconteceu uma coisa muito interessante lá, que eu peguei um táxi uma vez para vir do centro para o navio e. Pelo meu inglês, o motorista é, elogiou o meu inglês, mas ele não conseguiu reconhecer de que, local, de que local, de que país eu era por causa do sotaque. Então, quando ele perguntou para mim para onde o navio ia, eu disse que ia para o Brasil. Ele fica assim, ah, mas eu falei, eu moro no Brasil, sou brasileiro. Ele disse, ah, ou seja, ele não reconheceu o meu sotaque de inglês. Aí ele falou, mas entendeu a, a, a coisa, entende? Então, como o... o Talvez seja coisa do motorista, né? Eu não posso dizer todos os canadenses por causa de um motorista de táxi, né? Mas, é claro, eu tenho uma grande amiga canadense, a Zana, que eu me amarro. Ela não tem canal, mas eu me amarro nela. Ela é super nerd, super geek, adora coisas que eu gosto, gosta de ver meus vídeos, né? Só que uh, ela casou com um canadense, inclusive, quer dizer, não existe que eu saiba, por parte dos canadenses, um preconceito quanto para brasileiros. O que, o que acontece no Canadá é que há cidades como, por exemplo, é, lá, lá mesmo em Montreal, na área de Montreal, se você for, que Montreal é tipo Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, né? Você tem o estado de Montreal e tem a cidade de Montreal. Então, em Quebec, que faz parte de Montreal da, do estado de Montreal, você tem o idioma francês falado. Tá? É, 100% das pessoas lá falam francês. Se você falar em inglês, eles entendem o que você está falando, mas te respondem em francês. Eles te obrigam a falar em francês. Então você aos, aos pouquinhos vai aprendendo. Você tem que mostrar a calculadora, porque falar os números em francês, aquele tal de 4 revins 19, que seria 94, 4 né, quatro vezes. Qual quatro é? 49. 4 vezes 20 mais 9. Como é? 4 vezes 20 mais 19. 4 vezes 20 mais 19. É 4 évans 19. Seria 94, os números são complicadíssimos Então esse é o porém do Canadá Certo? A Argentina, você é recebido de braços abertos Todo mundo conversa com você Você vê as pessoas te abraçando Te mostram a cidade Falam bem da cidade Você é bem recebido em qualquer lugar da Argentina Só não fale em Futebol, esportes em geral Religião tá? Não fale desses dois assuntos Futebol e religião, senão você vai ouvir coisas muito desagradáveis, você com certeza vai fazer inimizades, você não vai tolerar, por exemplo, que eles falem mal de Ayrton Senna, porque lá eles têm um campeão de Fórmula 1 que também morreu com um acidente trágico, e ninguém no mundo conhece, nem, ninguém aqui sabe o nome, se eu lembrar do nome eu vou colocar aqui na descrição do vídeo que eu também não lembro, mas Ayrton Senna o mundo inteiro sabe, então eles têm essa rixa com Ayrton Senna, e também Pelé... É, Ronaldo, é, Romário Eles também não estão nem aí Para eles é Maradona Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas em Rosário Existe uma igreja Que, que é chamada, não é bem igreja Igreja entre aspas, mas é um fã clube em formato de igreja Que é a igreja maradonista Olha, a água tá fervendo E eu vou botar o um café aqui para fazer Botar o pó de café, né Então essa igreja maradonista Para você fazer parte dela Desse fã clube, vamos dizer assim você tem que ter Diego ou Maradona no seu nome. Você tem que botar esse ou Diego ou Maradona no seu nome. Os seus filhos têm que também ter Diego ou Maradona no nome. Lá tem estátuas de Maradona. As pessoas fazem promessa para Maradona. Então, para vocês terem uma ideia, é, existe essa rixa futebolística mesmo, muito, muito séria, muito acirrada entre brasileiros e argentinos. Então, se vocês forem à Argentina... Não falem em religião e em futebol. Em religião, me disseram uma vez lá para não falar em religião. Mas eu realmente até agora não sei por, quê. por quê? Eu não falei em religião com eles, então eu não sei o motivo disso, tá? Real confesso, minha culpa. Pesquisem, posso pesquisar também mais tarde. Mas eu não sei o motivo de você não poder falar em, em, em, em religião com os argentinos. E qual foi o mesmo outro país que eu falei? Ah sim, Grécia. País de primeiro mundo, né? Era na época que eu ia para lá. Que agora já a economia lá tá indo embaixo. Mas o que é que acontece na Grécia? O que é que aconteceu comigo na Grécia? Eu entrei numa loja e fui muito bem recebido pelo meu sotaque de inglês, pela, pela a forma com que eu falei inglês. Eu fui muito bem recebido pelo vendedor que chegou e falou Poxa, você fala inglês muito bom. É, qualquer coisa na loja que você precisar certo? Você, estou aqui O senhor veio de onde mesmo? É difícil reconhecer o seu sotaque Eu falei, eu sou brasileiro Simplesmente o cara não falou mais comigo Não me respondeu a isso Virou as costas e foi embora Parou de me atender Não tinha mais ninguém na loja Só tinha eu Eu, em troca, saí da loja dele. Nunca mais voltei lá E contei para todo mundo a bordo Para não irem naquela loja Então, o grego na Grécia O grego na Grécia tem alguma coisa contra nós, pelo menos naquela loja, aquele vendedor tinha, tá, foi, eu não posso também generalizar aqui, nem na Argentina, nem na Grécia, e nem em, no Canadá, se bem que na Argentina, eu ouvi mais de uma vez, tá, eu fui várias vezes à Argentina, inclusive fiquei quase quatro meses lá no estaleiro, né? Pude conhecer bastante Buenos Aires Mas muito conheço muito Buenos Aires mesmo, Conheço Buenos Aires bastante Mais do que vocês imaginam é, Então, se vocês forem na Argentina Não falem em esportes Principalmente em futebol Em religião tá? Se vocês forem na Grécia Já saibam que vocês podem ser vistos Como pessoas de terceiro mundo E no Canadá Vocês já sabem que em alguns lugares Vocês vão ser atendidos em inglês mas vão ser respondidos em francês. Eles obrigam vocês a falar francês. Principalmente na parte canadense. Mas na parte mais americana, como Toronto, Vancouver. Aí não. Vocês já podem falar o inglês. Eles falam inglês com você tranquilamente. Né? Montreal é bilingüe. E aí você pode falar inglês, porque eles falam inglês com você também. Sem problema. Né? Eu adoro Montreal. Montreal é uma cidade linda. Embora tenha esse grande inverno de nove meses. Enorme. Tá? Mas é uma cidade muito bonita. Muito agradável de se viver. Quase sem violência. Sem pena de morte, sem armas e sem violência. É uma cidade fantástica. Gente, um abraço para todos. Era esse o tema. Meu café está pronto. Serviço. Um abraço. Até o próximo vídeo. E foi.